Olá, eu sou Felipe Rangel, eu sou pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. Eu vou falar aqui rapidamente sobre a pesquisa que deu origem à minha tese de doutorado, defendida em 2019, e que agora tem sido desdobrada é, nesse projeto de pós-doutorado que eu venho desenvolvendo. É, foi uma pesquisa sobre as transformações do comércio popular em São Paulo, né? mais especificamente na região do Brás, no centro da cidade. Para quem não conhece, é uma região por onde circulam milhares de pessoas todos os dias, pessoas de outros estados, mesmo de outros países, e que é um comércio muito marcado pela venda de vestuário, e que mobiliza todo esse circuito né, de comércio de sacoleiros, onde as pessoas viajam longas distâncias para comprar no atacado e aí revender nas suas cidades de origem. É, eu estava interessado, na, quando comecei essa pesquisa, e entender um pouco mais sobre as mudanças do trabalho no Brasil, é, entender como a informalidade ela tem sido reconfigurada, que mudanças têm sido provocadas é, nas experiências de trabalho por conta da disseminação desse discurso empreendedor. E aí eu apostei é, que analisar o trabalho no comércio popular, essa atividade que é histórica nos centros urbanos brasileiros, é, seria um posto de observação interessante para a gente pensar é, esses processos. Né? Vim me interessando também por analisar é, esses processos de gestão do, do, dos mercados populares, que têm sido mais orientados né, por uma lógica é, empresarial, né, com o deslocamento das atividades das ruas para shoppings populares, é, por novos processos de formalização. Então eu juntei essas duas escalas de análise, né, a experiência, as experiências de trabalho e uh, os processos contemporâneos de gestão dos mercados populares para tentar entender o que, que se passava então nesse universo. É claro que comércio popular é uma coisa muito ampla, né? Diz de um universo muito amplo. Então, para entender o que tinha de novo nesse universo, eu foquei é, naqueles trabalhadores que exerciam suas atividades em espaços fechados, né? não na rua. Mais especificamente, eu trabalhei é, com a Feira da Madrugada, ali do Brás, mas também é, em galerias e shoppings populares ali da região. Eu, a partir dessa pesquisa de campo, né, com frequentando esses espaços de trabalho, fazendo entrevistas, eu pude discutir é, um conjunto de transformações que tem reconfigurado essa ocupação, que tem provocado mudanças no perfil dos comerciantes, que tem é, mudado as percepções é, sobre esse trabalho, assim como é, mudança nas expectativas que vão sendo construídas em torno dele. Eu tenho chamado esse conjunto de transformações de empresarização do comércio popular. Né? O que, que é essa empresarização? O que, que eu estou chamando disso? Né? Nesse caso, a gente pode destacar aqui a ação combinada de três processos fundamentais. O primeiro são as mudanças infraestruturais né, nesses mercados, é, com os investimentos nesses shoppings populares, né, mas também em hotéis, é, em restaurantes, né, tudo, uma, uma série de equipamentos para atender esses consumidores, que tem mudado então o espaço de trabalho. Depois a gente pode destacar aqui é, mudanças na regulação desse trabalho, nas novas formas de formalização, como a conversão dos camelôs em microempreendedores através da figura jurídica do MEI, né, do microempreendedor individual. E um terceiro ponto é, seria a adaptação subjetiva desses agentes, né, é, que passam a se aproximar mais desse discurso empreendedor, é, que vem com a naturalização também da estabilidade, que já é característica é, do nosso mundo do trabalho contemporâneo e que muitas vezes vai indicar a insatisfação né, com a baixa qualidade das condições de trabalho que são ofertadas aí no mercado formal, sobretudo ah, para populações né, de classes populares de baixa renda. Então, o argumento é que esse processo de empresarização dos mercados populares ele termina por é, produzir uma situação em que os custos para trabalhar nessas, nessas ocupações eles têm se elevado, né? custos com aluguéis, com investimento em mercadorias, e aí a gente produz um cenário em que essas atividades elas adquirem um aspecto menos pecário, né? é menos estigmatizado por um lado, ao mesmo tempo em que se opera uma espécie de gentrificação do trabalho, em que trabalhadores com menor possibilidade de investimento, né? com menos capacidades administrativas, eles acabam sendo paulatinamente excluídos dos melhores pontos comerciais, ou mesmo da atividade. E aí eu acredito então, que descrever e compreender esses processos contribui é, para a gente compreender também um pouco mais sobre as experiências de trabalho na atualidade, em atividades informais, mas também é, sobre práticas de empreendedorismo, né, que a gente passou a chamar então é, de empreendedorismo popular, né, é, nessas práticas que, que se dão nas fronteiras do formal e do informal, nessa zona cinzenta do trabalho e também contribui uh, para a discussão sobre os processos de regulação de determinados mercados, de determinadas economias populares, mostrando que formalizar as atividades não significa a mesma coisa que formalizar as pessoas que estão trabalhando ali, é, que pode implicar, inclusive, numa espécie de formalização excludente, como tem acontecido aí nos mercados de comércio popular. Então, quem tiver interesse né, em conhecer mais sobre a pesquisa, sobre a tese, que ficou com o título A Empresarização do Comércio Popular em São Paulo, é, Trabalho, Empreendedorismo e Formalização Excludente. Ela está disponível no repositório de teses da UFSCar.